Vai, vai, vai, morrer. vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai botar? Vai matar ou vai morrer? tá ligado que a gente não desmerece. Você é antes, eu percebi que você é anti-rap. Se liga aí, moleque, que isso é rima intercalada, encaixada. Infelizmente, você não manja nada. Se liga, meu mano, que no freestyle é sinistro. Você é anti, infelizmente, eu não vou ser o Cristo. Tá ligado, aliado? Eu vim pra te matar. De araras SP, pronto pra te esquartejar. Tá ligado, meu mano? Você não vai arrumar nada. E depois de hoje, vou virar Vira, se cava, tá desligado ligado, mano. Vai pra puta que pariu. Eu te mato e te afogo lá na porra do rio. E... Tá é o ante do direito de resposta. Vai que vai. Vai, vai, vai. me mata o Vai, vai. É desse jeito, nesse papo, escroto de eu não caio Cê é de araras, mas falou mais do que papagaio Você é um ladrão de raio Cê não é o um super choque, mas na rima cê pensa só falho Só falha mesmo, cê faltou na conduta Veio falar o que De piracicaba, respeita aqui. burro Cê é fruta, mano, você quer colar Em outra cidade então saiba respeitar Agora eu falo, meu ano é 30 segundos de talento Você falou nada com nada, eu vi que sua mente tá meio lenta Tá lento, eu vou chegar em casa E eu vou matar outro MC que só sabe fazer fumaça não <risos> começa? Eu tô rimando e gostando, eu não gosto de colar com baba ovo 52 motivos que você nunca mais querer rimar de novo Eu corto seu pescoço e eu dou sua corda Acorda, corda cê se enforca na City vira chacota Nunca vai querer, vou, vou voltar, vai tomar de costa Agora, meu mano, cê não arruma nada, vai Agora, eu tô vendo que cê tá de vermelho Se vê, cê vai quebrar o espelho Mas, mano, não dá nada, não é futebol americano Cê é... Descendente de africano, eu honro isso. Essa que é a cultura, porque não pode colossar aqui é moda que fala que é rua. Direito de resposta, CS na voz. Vamos, <Risos> vamos, <de gás> Yeah, yeah. Descendente da de africano e eu honro minha raiz. Igual eles eu faço o que socorro aqui nunca fez. Tá ligado, meu nome? E eu vou te falar. Nem eu, mas na batalha você só mandou caô. Tá ligado meu truto e eu te faço de freguês. É 52, mas eu viro 53. Tá liga da linha vou te falar, 53 motivos pra ir pro quarto e começar a estudar. Antes de desmerecer, eu vou te falar, eu colei aqui, vira se eu vou respeitar. Antes de mais nada, já é a segunda vez. A primeira que bateu de frente vai virar o meu freguês. Uhum.